Comi com a ah, Verona é Direta, surpresa aqui, live surpresa de manhã. Eu vim aqui rapidinho fazer uma fofoca. <risos> a fofoca é que eu vim trazer a letra da música, da classificada, provisoriamente, em primeiro lugar, ontem no Festival de Sanremo. Então, é o seguinte, vamos resumir aqui, vamos colocar os pensamentos em ordem. É, a minha missão aqui é ensinar italiano de forma natural, leve, que seja definitivo. E um dos modos mais naturais e mais eficazes, inclusive para memorização do conteúdo, é estudar italiano com música. E até por isso que eu tenho lá no canal no YouTube Itália com Ana Paula a playlist Italiano com Música, que agora tem um nome. Se chama Música Italiana é Vida. Então eu vim aqui trazer hoje a queridinha de ontem, né? Ontem foi o primeiro dia, na realidade a primeira noite, do Festival de Sanremo. E, e a, a mais. A, a que está em primeiro lugar na classificação provisória é a música que se chama Due Vitae, Do Evite, uh, do Marco Mengoni, tá? Então. Sempre com o objetivo de aprender italiano natural, leve e definitivo. Eu vim aqui trazer a letra da música. Hoje a gente vai fazer um exercício principalmente de compreensão, ok? Por quê? Porque eu não vou mostrar letra, não vou mostrar nada aqui na tela. Mas eu vou falar, só que eu, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar em, em português primeiro, né? Que eu fiz a tradução aqui rapidinho. Rapidinho nada, a letra é longa, mas a gente vai fazer isso aqui bem rápido. Eu vou falar primeiro o que ela quer dizer em português. E aí eu falo em italiano e vocês é, trabalham aí a compreensão do italiano. Tá bom? Olha só. Então, relembrando, a canção se chama Due vite", Duas vidas, de Marco Mengoni. Começa assim. Somos os únicos acordados em todo o universo. Siamo e soli svegli in tutto l'universo. E não conheço ainda muito bem o seu deserto. E não conosco ancora bene o tuo deserto. Falando diretamente ali com ela. Ah, antes de continuar, a letra fala mais ou menos sobre... O que dá a entender é que um casa, é um casal que se ama e se dá bem, só que eles não... Eles se sentem estranhos no mundo, na relação deles com as pessoas em geral. Então, essa é a ideia que transmite essa música. E continuando... Uh, sto lavorando, se verrò licenziata, dovrei cercare un lavoro per me in Italia. No, metti, metti anche il tuo capo lì per vedere questa, questa diretta, dai. Allora, continuando. Talvez seja un lugar do meu coração onde o sol está sempre desligado. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Onde às vezes te perco, mas se quero, te pego. Dove a volte, te perdo, mas se voglio, te prendo. Estamos parados num tempo assim que ergue as estradas. Siamo fermi, fermi, e num tempo così que solleva le estrade. Com o céu a um passo daqui, somos os monstros e as fadas. Com o cielo, cielo a um passo daqui. Se me mostre e Teria que te ligar, dizer as coisas que sinto. Dovrei telefonar-te, dir-te le cose que sento. Mas acabaram as minhas desculpas e não tenho mais defesas. Mal finito le scuse e non ho più difese. Somos um livro no chão, numa casa vazia que parece a nossa. Se amo. Um livro sul pavimento. Olha aí, chão, pavimento. E numa casa vuota que sembra la nostra. O café com limão contra a ressaca. Você parece uma foto desfocada. O café com limone contra o Olha aí, eles, eles pegaram a palavra em inglês, né? Engover. Eles diriam, né? o over. É, que seria a ressaca. A palavra. Re, ressaca em italiano é esbronza. Mas aí eles colocaram a palavra em inglês. Como? Acontece muito. E você parece uma foto desfocada. Sempre uma foto, moça. E nos ferramos mais uma noite. Esse nos ferramos eles usam, ele usa a palavra, o palavrão, tá? O palavrão aquele nos, Né? Que a, que a gente sabe que é palavrão em português. Aqui ele usa o palavrão em italiano. Então ele diz assim, ó. E nos ferramos mais uma noite fora da discoteca. E ci siamo fottuti ancora una notte, fuori un locale. Locale é um local, um lugar. Mas é as discotecas, né? Balada, muitas vezes chamada locale. E menos mal, e meno male. Agora vem o refrão, olha só. Se essa é a última canção e depois a lua explodirá, se questa é última canzone e poi la luna explodirá, estarei ali para te dizer que você erra e sabe disso. Sarò lì a dirti te che sbagli. Ti sbagli. Você erra. E lo sai. E sabe disso. Aqui a música não chega e você não dorme. Qui Non arriva la música e tu non dormi. E onde estará? Onde vai? Quando a vida então exagera. E dove sarai? Dove vai? Quando la vida poi exagera. Toda a correria, os tapas, os erros que faz quando algo te agita, tutte le corse, gli schiaffi, Lisbali que faz quando qualcosa ti agita? Eu sei que você não dorme, não dorme nunca. Tanto lo só que tu não dorme, não dorme mais. Que voltas, que duas vidas dão, que giri no due vite. Estão gostando? Conta aí, vão escrevendo que depois eu leio, tá? Somos os únicos acordados em todo o universo a gritar um pouco de raiva sobre um teto. Siamo i soli svegli in tutto l'universo a gridare um po' de rabbia sopra um teto. Que ninguém se sente assim, que ninguém assiste mais a filmes, que nessuno se si sente così, que nessuno li guarda più e film. As flores no seu quarto, a minha blusa metálica. E fiori nella tua camera, la mia malha metálica. Olha só, flores, em italiano, é um substantivo masculino. Então, as flores é e fiori De, Repete, né? Estamos aqui na, na, no ritornelo, o refrão. Somos um livro sobre o chão, numa casa vazia, que parece a nossa. Siamo um livro sul pavimento, e numa casa vuota, vuota, vazia. Que é sempre é la nostra. Perdidos entre pessoas, quantas palavras sem nunca uma resposta. Perse tra le persone quante parole senza mai una risposta. E aí de novo aquela parte do palavrão, né? E nos ferramos mais uma noite fora de uma discoteca e menos mal. E te siamo fottuti ancora una notte fora un locale e meno male. Se esta é a última canção e depois a lua explodera, explodera Explodirá. Estou confundindo italiano e português. Se essa é a última canção e depois a lua explodirá. Se esta é a última canção e depois a luna explodirá. Estarei ali para te dizer que você erra, erra e sabe. Sarò lì a dirti que sbagli, ti sbagli e lo sai. Aqui a música não chega e você não dorme. Qui non arriva la música e tu não dorme. E onde estará, referindo-se a tu, né, a você? E dove estará Onde vai? Dove vai? Quando a vida então exagera, quando a vida põe exagera, muda só a sílaba tônica aí, exagera, exagera. Toda correria, os tapas, os erros que faz quando quando algo te agita. tutte le corse, gli schiaffi gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita, io sei mesmo che você non dormi. Tanto lo so che tu non dormi. Appaghi a luce mesmo sem querer. Spegni la luce anche se non ti va. Vamos ficar envoltos no escuro solo pelo son da voz. Restiamo al buio avvolti Solo dal suono della voce. Tirando a loucura que dança em todas as coisas. Esse tirando no sentido de sem contar, além de, entendeu? Sem contar a loucura. Então, é, é, em italiano é assim. Di là della follia, che bala in tutte le cose. Ah, na Paula, loucura não é pazzia? Sim, mas folia também é loucura, significa loucura. Duas vidas, veja que bagunça. Due evite, guarda que desordem, é. Se esta é a última canção, e então a lua explodirá. Se esta é a última canção, e poi la luna exploderá. Estarei ali para dizer que você erra, erra e sabe. Starò ali a dir-te que te sbagli, e lo sai. Aqui a música não chega, qui non arriva la música. Eu sei que você não dorme, não dorme, não dorme nunca. Tanto lo so que tu não dorme, não dorme, não dorme mais que voltas que dão duas vidas, duas vidas, que dírifa no dueviter, dueviter. Gostaram da letra? Acharam bonita? Deu essa, essa ideia aí de casal, né? Casal que se ama, mas não está tão bem nesse mundo de meu Deus? Vi a piachuta la né? Lidea, lidea que te dá, é que você gansò, né? E parla di una coppia che si ama però eh, non si trova bene in questo mondo non si trova al proprio agio in mezzo alla gente si trova eh, si trova a disagio in mezzo alla gente però comunque ad ogni modo si ama è carina è carina anche la, um, uh, il brano in sé cantato è molto carino è molto bonitino io gostei dessa musica Repito, é, ontem foi a primeira noite do festival de Sanremo, então por enquanto na classificação geral essa daqui é a, a mais querida, é a mais votada. E vamos lá ouvir. faça o seguinte agora, olha só, sempre com o objetivo de aprender italiano natural. Na, a música ajuda demais, muito, muito, muito. E existe uma lógica para isso. Inclusive a música me ajudou muito. Uh, quando eu comecei a aprender italiano, 15 anos atrás, 16 anos atrás, porque um, o bom da música é que você repete, quando você gosta de uma música, você ouve mais vezes, mais e mais vezes. Então, você entendendo a letra, entendendo o que a música quer dizer, o fato de você ouvir mais e mais vezes, não faz somente que você absorva a informação, que entenda... É, a, a, a, que que adquire, adquira vo, vocabulário entenda o que diz a música Mas você memoriza Memoriza E garanto que quando você For precisar usar alguma coisa Alguma palavra, alguma expressão Que você conheceu em alguma música O fato de você tê-la ouvido muitas vezes Te ajuda demais Então, vão lá no YouTube Porque a música já está lá E coloquem na playlist de vocês também no Spotify e, e, e por aí vai, Amazon Music, e por aí vai, coloquem na playlist agora que vocês já sabem a letra, tá bom? Foi uma live rapidinho e surpresa, espero que vocês tenham gostado, deixa eu ver aqui o que vocês comentaram, principalmente, aspeta, aspeta, Torno indietro e vedo os vostri commenti. me digam se vocês gostaram, e aí a gente já te salutamos. Vocês entenderam toda a letra? Ficou Alguma coisa não ficou clara? Giuseppe. Tchau, Giuseppe. ci sono. Vediamo. Estou lavorando. Vero? Licenciado. Vediamo. Buongiorno, Débora. ciao, como está? Eu estou bem. Espero que você... Espero que tu. Sì, si, sei bella. Allora, sì, si, sei bella. Allora, la canzone è bella. La canzone è bella. Quando dici tu sei, quando dici sei bella, vuol dire che stai dicendo tu sei bella. Stai parlando con tu, seconda persona. Quindi, nel caso, la canzone si direbbe sì si è bella, no? Ti piace la canzone? Sì, si, è molto bella. Nel caso, sì, sei bella, la prendo per, prendo per me il complimento. <ride> Grazie, <ride> ma lo so che volevi dire la canzone. <ride> Adorei. Ha ah, nomi due vite, o se già due svides, due vite. Il cantore si chiama Marco Mengoni. <ride> e chi non si sente strano in questo mondo? È vero. È vero, e più passa il tempo e più ci sentiamo strani por como vão coisas. Ogni, ogni giorno é uma, surpresa, não? Temos sempre surpresas. surpresa. Principalmente quando é você que encanta e traduz, gente. vocês vocês então, me incentivam desse jeito. Depois não adianta reclamar. Muito obrigada. Tchau, Ana. É isso, gente. Ana, a rádio 24 horas. Anche perfeita para imparar. Ah, legal. Tem, deve ter algum app, né, dessa rádio? Muito bom, aníssima. Ai, ah, eu já li quem é. Adoro esse superlativo. Um beijo, Ritinha. Gostei. Cadê o violão? É, o violão... Tá pra lá, tá pra lá. Logo, logo, vocês vão ter que me aguentar com o violão também, se Deus quiser. Eu tô alta, assim porque o único lugar que eu tinha aqui pra apoiar o celular é, na... é num, num negócio bem alto, então di scotto qui. Então gente oh, è stato un piacere molto, è stato un grandissimo piacere fare questa diretta sorpresa non sono molto eh, quella che fa non sono quella che fa tante dirette quindi è sempre un po' <ride> però vi dovevo, dovevo venire qua e fare questa questa spiferare le parole di questa di questa canzone in portoghese é já la traduzione, e alunos aluni já la traduzione na plataforma, ok? Lá na plataforma, quem é aluno do curso Vita já tem esse arquivo aqui com a tradução e a letra. E agora, ó, playlist, playlist com duas vite de Marco Mengoni. Depois a gente continua se falando, e nos stories estou falando um monte sobre o Festival de Sanremo. E não se esqueça, aprender italiano com naturalidade é vita. Um bacione, ragazzi! Buona giornata!